Opa, e aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer um chat via Teonet com Arduino Ethernet e... utilizando o Shield Ethernet, quero dizer utilizando o Arduino Uno, tá? Então, vamos lá Essa aula aqui vai ser dividida em duas uh, e é muito simples fazer isso, ok? A gente vai utilizar um exemplo nativo então, como que a gente faz? A gente vem aqui em arquivos, exemplos, ethernet, chat server, OK? Tá aqui. A gente vem aqui em IP, não vou entrar muito em detalhes. O que você precisa saber é se você tem modem ou roteador e quais são os parâmetros deles entre IP, o meu IP Funciona da seguinte forma Funciona de 100 a 250 É um D-Link e eu utilizo o roteador Ok? Então, o, eu utilizo aqui como é D-Link Eu utilizo o 0 Meu DNS, qual que é o meu DNS? Eu vou vir aqui em OpenDNS E eu vou pegar o OpenDNS Eu vou pegar o DNS dele Vou colocar aqui Por que disso? Porque a maioria né, Dos roteadores utilizam esse tipo de IP, que é o IP do OpenDNS, para todo mundo, entendeu? Uh, o gateway, meu gateway é o local onde você vai utilizar para entrar em seu roteador ou em seu modem então se eu digitar o nome no navegador ele vai entrar direto no meu roteador, uh, o que é Subnet é a minha máscara de rede, então 255, 255, 255.0 tá? Então você só precisa compilar o código, você precisa mandar agora o código Lembrando que eu vou estar tá utilizando o Telnet, ok? E o Telnet também pode ser utilizado com o PUT, se você tem o um PUT em seu computador você pode utilizar ele Beleza, deu certo Então, uh, no meu caso Eu vou estar utilizando o, o Telnet em meu CMD uh, Mas se eu digitar Telnet Ele vai dar erro Por quê? Porque você tem que vir aqui em executar Você escreve Option all features E você marca a caixa cliente Telnet Deu um OK. Beleza. Então a gente já liberou o telnet aqui no meu CMD. Mas tem outra coisa que a gente precisa fazer. Agora a gente precisa montar. Então você simplesmente ajusta certinho o seu shield em cima da placa. Esse meu shield aqui é o W que é 5100, tá? E liga o cabo de rede. Você vem aqui em monitor serial e já deixa o monitor serial aberto. Ele já vai mostrar para você que o seu servidor de chat, ele já está disponível no, no IP 192680177 que é o meu caso. Então, ou utilizando o PUT ou utilizando o CMD, você vem aqui e digita a telnet 192.168.0.177 dê um enter e ele já vai se conectar automaticamente você pode digitar qualquer tecla que ele já vai liberar aqui pra você então ele vem aqui em, no cmd ele já vai digitar hello client ou no, no, no push também vai digitar ele vai aparecer hello client e aqui no, no nosso monitor serial ele vai mostrar we have a new client okay? uh, e lembrando que você não precisa enviar com enter tá e todo tipo de mensagem vai ficar Em seu servidor Ele é muito simples Então Ele já faz tudo sozinho tá? E outra coisa Vou abrir um outro CMD aqui Para vocês verem Que existe comunicação Teleonete 192.168.0.7 77 ok tá ele mostra em todos então mostrou aqui mostrou aqui e também mostrou aqui tá então se você gostou dessa videoaula, aula deixa um like se inscreva ok eu agradeço muito a você e mostra esse vídeo para mais de uma pessoa tá